Como vota o PT? Senhor presidente, este constrangimento, presidente, como deputada... voto 10. Como vota o PT? É pelo tempo presidente. do PT, deputado? Presidente. Ela disse que é senhor presidente. Mas... Pelo PT, deputado. Eu estou falando pelo PT. O senhor pode recompor meu um tempo? Um minuto, pode recompor. Senhor presidente, um presidente precisa comportar-se com a altivez do regimento.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 Esse é o nosso ambiente de trabalho! De inv... Deputado, como vota o PT? Voto não. Como vota o, como vota o PSL? PSL? Presidente. Tá presidente Deputado o, o PSL. Presidente. Mas antes, a palavra, presidente, por gentileza. Eu só quero colaborar com a deputada Maria do não, Rosário. Não, não, tá, como voto, PSL? Ela estava muito preocupada. Eu quero dizer eu que a partir de agora. Deixa eu falar, deputada, por gentileza. Eu quero dizer o seguinte, O deputada Maria do Rosário. Ela está muito preocupada. E a partir de agora. Deputada, a partir de agora. Deixa eu falar, deputada. A partir de agora, bandido eu vai andar desarmado. Por seu pavor. Me e polícia vai andar armado, cidadão de bem também armado. Vem o novo Brasil aí. PSL voto, vota sim. Vote sim. Presidente. Sim. presidente, presidente não, vota. não, não, não, não. Eu fui citada. Não, não, não. Não, não. Não, resposta. É emoção. É, não, não, resposta. não, não, não. Vota não. Senhor presidente. PSL vota não. O não total. Não total. Como vota o bloco PDT Avante PV. Que bom. As risadas de quem tem uma povo. Eu fui citada. 64. Pelo PRB, presidente. Deputado Afonso Mota, um minuto. Deputados, vou conceder a palavra...